Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo De volta com a promoção nas finais da NBA Amanhã dia 8 tem o terceiro jogo da série Vocês estão vendo aí na tela Uma premiação de 30,36. Este foi o valor que eu consegui Com as rodadas grátis na SpotBat.io Na promoção da SpotBat.io Você ganha é, um giro grátis Por cada sexta de três que acontecer na partida Na primeira partida No dia 2 do 6 Houveram 40 é, lances de três convertidos E no dia dos 6 tiveram 30 cestas de três. Para participar dessa promoção é muito simples, você vem aqui na SportBet.io, clica em participar da promoção, depois você faz uma aposta de no mínimo 25 reais, com uma cotação de 1.50 e só aguardar o final da partida e depois de 72 horas a SportBet.io lhe dará aí um giro grátis por cada cesta de três convertidas na partida no dia 2 do 6, onde houveram 40 cestas de 3, eu consegui converter esses 40 giros em R$ reais e 36 centavos desta vez houveram 30 cestas de 3 e eu consegui converter muito menos desta vez, foram apenas R$ reais e centavos mas de qualquer maneira já valeu a pena pelos 30 reais ganhados aqui gratuitamente, outra casa de aposta que também está oferecendo uma boa promoção aí nesse terceiro jogo das finais é a KTO, aqui você tem que fazer um montante de aposta até 100 reais, ou seja, você pode apostar de uma vez 100 reais, ou ir apostando nas três partidas, três primeiras partidas, até somar 100 reais. Como já foram duas partidas, só tem mais uma partida, então tem que somar esse valor nesta terceira partida, com cotações de 1.80 ou superior, e depois no dia 9 você recebe uma freebet de exatamente 100 reais. Essa freebet de 100 reais que você recebe no dia 9, é, serve para ser utilizada no quarto jogo da série. Será no dia 10 do 6 Aqui também na casa Temos essa promoção aqui Uma promoção que oferece bem pouco Mas eu incluí aqui Porque é uma casa que eu já costumo fazer apostas Então eu já iria fazer de qualquer maneira São duas apostas de 15 reais Com cotações de 1.70 no mínimo E recebe uma free bet de apenas R$5. reais e por último, mas não menos importante, temos essa promoção aqui na Campo Bet. Ela é muito diferente das outras promoções e exige um pouco mais. Aqui no caso da Campo Bet, você tem que fazer uma aposta de 300 reais e uma cotação de 1.50 ou superior. E ela só te dá o bônus se você perder a sua aposta. Então no caso de apostar e perder a sua aposta, ela te dá 18 reais por cada cesta de 3. Esse prêmio é pago em FreeBet e depois de você receber esse prêmio e utilizar esse prêmio, o lucro que você conseguir utilizando essa freebet, você tem que fazer um rollover de 3 vezes com cotações de 2 ou mais em 30 dias. E analisando pelas últimas partidas, já que ela oferece 18 reais por cada cesta de 3, na última partida houveram 30 cesta de 3, então ela estaria dando uma freebet de 540 reais. Na primeira partida houveram 40 cesta de 3 vezes 18 reais, seria uma freebet de 720 reais. Então para quem a aposta na Campo Bet com frequência, acredito que vale a pena essa aposta de no mínimo 300 reais, é, sabendo que ela só pagará se você perder, mas enfim, de qualquer maneira, eu acredito que vale a pena, e por isso eu resolvi incluir também aqui neste vídeo das promoções do terceiro jogo da final da NBA. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, existem várias outras casas com outras promoções, mas eu separei essas aqui, são as casas que atualmente eu venho mais utilizando e resolvi compartilhar. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, obrigado por assistir e até o próximo.